Metodologia O curso de robótica passo a passo será disponibilizado de forma gratuita e permanente para todos os interessados, com ou sem conhecimento prévio. O curso será liberado no formato semanal em videoaulas, sempre online, no canal Escola de Roboticistas, no site youtube.com. O interessado deverá ser inscrito no canal e realizar um cadastro na plataforma do site escoladeroboticistas.online. Ao final de cada módulo e após a avaliação, o aluno terá acesso ao certificado. Nesta primeira fase, o curso será dividido nos seguintes módulos. Apresentação, definições e dispositivos. Eletrônica, componentes e alimentação. Arduino, sensores e atuadores. Estrutura mecânica. Lógica de programação. Com a inscrição na plataforma, será possível ao aluno interagir de forma dinâmica com seus estudos, mantendo o histórico de aprendizado. Escola de roboticistas. O objetivo da escola é compartilhar o conhecimento e fazer o futuro acontecer. Aula 3. Dispositivos Visão computacional Recriar a visão humana não é nada fácil. É um conjunto de problemas a serem resolvidos, considerando que uma variável depende da outra e elas se conectam. Replicar o funcionamento do olho, replicar o funcionamento do córtex visual e reproduzir o funcionamento do resto do cérebro certamente não é nada simples. Em uma fábrica com sistema de produção contínua e automatizada, é a visão computacional que possibilita que um robô, por exemplo, enxergue os objetos com os quais precisa interagir. O robô de leitura de prateleira foi criado para resolver a questão de livros colocados erroneamente. Antes feito por humanos, agora o robô é capaz de fazer mais rápido e com melhor precisão. No processo de digitalização de livros, não há uma análise em tempo real, pois o objetivo será o simples arquivamento, entretanto, os textos e imagens poderão ser, na sequência, analisados e catalogados. Realidade aumentada É uma maneira de inserir projeções no mundo real, com uma informação complementar a ele. Seus componentes podem interagir com o mundo físico. A principal aplicação da realidade aumentada ainda tem sido nos jogos. Mas em breve, terá um grande impacto na automação industrial e logística e, eventualmente, até mesmo em robôs domésticos e de serviço. QR Code QR Code é a abreviação de Código de Resposta Rápida, Quick Response Code. O QR Code foi uma invenção da empresa Dance Wave em 1994 com o objetivo de catalogar peças de carros em uma linha de produção. É só apontar a câmera do smartphone para esse código que você consegue ter acesso a uma grande quantidade de dados, facilmente, como realizar pagamentos. Na automação são bastante úteis na instrução do que fazer e codificação de senhas. São usados principalmente em armazéns para cumprir duas funções ajudar os operadores a fazer o inventário mais rapidamente e fornecer rastreabilidade. A velocidade de leitura foi alcançada graças ao design dos códigos QR e, em termos de tamanho, os QR Codes menores podem medir no mínimo 1,5 cm de cada lado do quadrado. Os robôs são guiados em suas trajetórias através de QR Codes previamente posicionados. Os códigos QR orientam os robôs quando eles estão em movimento, auxiliando em sua localização, para onde ir e o que fazer. Óculos Óculos de realidade virtual já é algo de uso corriqueiro, mas algumas novidades estão chegando. Se quando você pensa em realidade virtual, imagina algo distante no futuro, tem uma novidade para contar, você está atrasado. O Project Aria foi apresentado pelo Facebook para ser lançado ainda em 2021, como um protótipo de óculos inteligente que será capaz de captar vídeo, som, dados de localização e do movimento dos olhos. O Facebook também anunciou a chegada do Oculus Quest 2, uma nova geração dos óculos de realidade virtual. São aparelhos que ficam encaixados na cabeça e exibem conteúdo por meio de pequenas telas. O Microsoft HoloLens 2 é um par de óculos inteligentes de realidade mista desenvolvido e fabricado pela Microsoft. É o sucessor do pioneiro Microsoft HoloLens. Em 2018, a Microsoft negociou um contrato com o Exército dos Estados Unidos de 21,88 bilhões em 10 anos. O objetivo é fornecer a tecnologia de realidade aumentada para os militares dos Estados Unidos. Há um movimento dentro da indústria da realidade aumentada que é contra fornecer a tecnologia para militares. Porém, a Microsoft não pensa da mesma forma. Com o aumento da escala de produção do HoloLens, a Microsoft poderá solucionar problemas de base para desenvolver tecnologias voltados para o consumidor comum ou corporativo. Já utilizada em cirurgias brasileiras, as visualizações digitais e hologramas são projetados em tempo real, enquanto os médicos interagem com outros especialistas de qualquer lugar do mundo. Em breve, o mercado e o consumidor terão muitas interações visuais, utilizando óculos de vários fabricantes e para vários fins. Lentes de contato. Lentes de contato inteligentes estão chegando para mudar tudo, e está muito próximo de se tornar realidade. Possibilitando interagir com o mundo e com outras ações de forma ininterrupta, acessando agenda, mensagens, alerta, listas e instruções, entre outras informações. Algumas empresas já estão trabalhando nisso e em breve poderemos ver filmes, fotos, explorar o ambiente, dentre outras coisas que são difíceis até de imaginar. RFID Identificação por radiofrequência, ou RFID, é um método de identificação automática através de sinais de rádio. Recuperando e armazenando dados remotamente através de dispositivos denominados etiquetas RFID. Cartões de crédito que usam essa tecnologia são identificados por este símbolo. Uma das aplicações na robótica é no uso de travas em portões e portas de acesso, acionando uma trava elétrica com RFID. Amazon Dash Cart. carrinho da Amazon utiliza sensores, inteligência artificial, e até uma balança para saber tudo o que foi adicionado no Dash Cart e, ao final, calcula o valor total da compra. Utilizando o aplicativo da Amazon por meio de um QR Code, o cliente vai passando pelos corredores do mercado e escolhendo o que quer comprar, o que logo é identificado ao entrar dentro do carrinho. O carrinho emitirá um bip ou piscará uma luz laranja, se precisar repetir a leitura. Este, por fim, é descontado automaticamente do cartão que o usuário associou à sua conta na Amazon. Smart Home Uma Smart Home se define por contar com um ou mais dispositivos conectados à internet, para que você possa controlar a distância via smartphone ou comandos de voz. Smart Speaker As caixas de som inteligentes funcionam tanto como ouvir músicas, e notícias quanto para controlar dispositivos de casa conectada ou até mesmo pedir comida apenas por comandos de voz. A Alexa conta com serviços integrados, como Amazon Prime Video, Amazon Music, Spotify, Deezer, casa conectada, jogos e aplicativos de delivery como iFood. O Google Next Mini é um dispositivo que leva todo o poder das buscas do Google para a sua casa através dos comandos de voz. O HomePod mini tem chip para controlar dispositivos de casa inteligente, o que possibilita gerenciar as condições térmicas de uma sala. Utiliza a Siri, assistente de voz da Apple, via iPhone. Amazon Dash Buttons Em 2015, a Amazon lançou botões de compra instantânea para itens específicos nos Estados Unidos. Apesar de ter sido substituído, o conceito de botões ainda pode inspirar boas ideias. Amazon Dash Smart Shelf A nova aposta agora é de uma balança inteligente que avisa quando o produto está acabando e solicita à loja um novo pedido do produto. Sonoff Sonoff é uma marca de dispositivos inteligentes de IoT. Com os interruptores, você é capaz de controlar remotamente lâmpadas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e mais. Os dispositivos Sonoff possuem compatibilidade com aparelhos Google Home e Amazon Echo, possibilitando controlar através da Alexa da Amazon e a Google Assistant. Integrado à internet, o módulo poderá ser controlado de qualquer local do mundo, desde que o dispositivo móvel tenha acesso à internet e esteja com o um app instalado previamente com o modo Lego O conceito surgiu com o objetivo de desenvolver o pensamento crítico e a criatividade dos alunos em robótica, ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Os conjuntos de peças de montar foram projetados para expandir as habilidades das crianças na área da robótica sem a necessidade de outras tecnologias. Arduino criado em 2005, no início com o objetivo de uso estudantil e acadêmico, atualmente é o mais popular dispositivo utilizado em robótica. Os kits de Arduino são conjuntos de sensores, módulos, componentes eletrônicos e afins, projetado para facilitar a aprendizagem de robótica em diversos projetos. Raspberry Pi Lançado em 2012 para ser um mini computador de baixo custo, tornou-se uma referência para a programação inteligente em projetos de automação. A placa pode funcionar com o PC e servir como instrumento de aprendizado, pois trata-se de um computador completo. Com diversas saídas e entradas, permitindo a conexão de monitor, teclado, um cartão microSD para armazenamento do sistema operacional e um HD ou SSD externo. O mini PC também conta com um processador potente, internet wireless, Bluetooth 5.0, porta Ethernet, portas USB, saídas HDMI, uma saída para alimentação da placa de circuito e muito mais. O Raspberry Pi é capaz de controlar outros dispositivos da sua casa com facilidade, através de seus pinos e saídas padrão. Com a programação Python e com o Raspberry Pi, é possível conectar o seu projeto ao mundo real, permitindo projetos incríveis com visão computacional. Há pessoas que o utilizam também para, por exemplo, controlar os parâmetros da água e iluminação de aquários, controlar luzes da casa, entre outras tarefas. O Raspberry Pi pode ser utilizado para inúmeras e variadas tarefas. Existem muitas ideias de projetos inovadores e acessíveis, possíveis de conceber. Android O Android também é o mais indicado para trabalhar com projetos de robótica com baixo custo e totalmente caseiro, onde o limite é apenas a sua imaginação. Um dos projetos mais interessantes para usar o Android de uma forma intensa, um carro de controle remoto que é muito fácil de encontrar em vários projetos da plataforma Arduino. Nem todos os projetos precisam ser sofisticados. Você não precisará de muito conhecimento para montar um projeto simples, mas incrível. E vai deixar seus amigos de boca aberta. Próxima aula. Aula 4. Eletrônica. Aprendendo robótica. Mas você deve estar se perguntando. Mas como aprender tudo isso? Bem, como toda ciência, nada se aprende da noite para o dia. Para iniciarmos, será necessário compreender as bases de conhecimento para o aprendizado da robótica. Os conceitos, o Arduino, a eletrônica, a mecânica e a lógica de programação serão fundamentais para os nossos estudos. Estude com firmeza e afinco, pois tudo que requer esforço e disciplina resulta em satisfação e trará boas conquistas. Com dedicação e seguindo os roteiros de estudo passo a passo, com toda certeza você aprenderá mais rápido do que imagina. Efetue a sua inscrição na plataforma do site, escoladeroboticistas.online. Responda as avaliações e conquiste o seu certificado. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende.